Olá, boa tarde, tudo bem com você? Nós vamos trazer hoje um esclarecimento que com certeza vai ser útil para você também. Você deve estar percebendo que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais especializado, e isso não é nenhuma novidade. E também na área, principalmente numa área que nós necessitamos tanto de informações como a área de direito, é uma área que muito se especializou. Então para entender essa questão da especialização, é, como o advogado se apresenta e é útil nesta área, nós estamos aqui para conversar com o Dr. Dinarte Bittencourt, advogado londinense especializado na área de direito empresarial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu que de agradeço, eu que agradeço. Então, nós queremos entender assim, doutor, nós sabemos que para todos nós, pessoas físicas, etc., o advogado é mais ou menos imprescindível, né, se a gente precisar fazer qualquer coisa, uma transação, é, às vezes, um, desde qualquer esclarecimento, as leis são complexas, sempre nós vamos precisar de uma assessoria de alguma forma, de uma consultoria de um advogado. Nas empresas, eu imagino que até muito mais, pela complexidade que se, se organiza uma empresa, não é mesmo? Sim. É, nós, nós estamos aí uh, trabalhando nessa área né, já há 30 anos. 30 né? anos? 30 Puxa. anos. Né? E concluir agora a sétima pós-graduação, sempre nessa área do direito empresarial, hum, que agora tem direito bem. do agronegócio. Né? Sim. Então a gente percebe que realmente a, a necessidade de uma assessoria uh -huh. pra, na, nas empresas, uh -huh. seja jurídica, contábil, financeira, né uh -huh. é muito importante, porque o empresário, eu costumo dizer assim que, o empresário é como se ele estivesse num jogo de futebol Sim. e a cada dia uma decisão de campeonato. Porque imagina, ele, imagina. Tem, ele tem ah. muitas decisões para tomar. Aham, né? Ele aham. tem que saber se assina ou não um contrato, aham. se admite ou demite um funcionário, né? se ele é uma empresa que participa de licitações, como ele vai se preparar para essas licitações. Né? Quando você é, só para a gente entender Sim. bem, quando você é chamado para uma empresa, normalmente assim, sem ainda por exemplo, estar como assessor, ou como, como consultor, diria mais, para esse fim, você vem para uma, uma causa específica e acaba propondo um, um trabalho mais amplo de acompanhamento, como é que isso funciona? Olha, é, existem situações né, uhum. que, que a gente é, chega na empresa em relação sim, a uma causa específica, sim, né, sim. É, uma, às vezes uma questão trabalhista, uma questão uh -uh. tributária, uh -huh. né? e, e tanto, tantas outras situações. Né? Sim. Mas na nossa região, principalmente, eu, eu sinto que está mudando um pouco a mentalidade do empresário, que, que está chamando o assessor jurídico, não só em relação a causa específica, Sim. mas para uma consultoria. Ah. Uhum. Mas a nossa região, quando a gente fala aqui Londrina, no Norte de Paraná, uhum. a gente está vendo que o empresário está ficando cada vez mais consciente da consultoria. Imagino, isso significa o quê? Fazer uma leitura da situação geral, é, vem num aspecto preventivo, de entendimento, por exemplo, de mudanças de leis, de como é, entender melhor e trazer aquilo a favor de um trâmite para a empresa, como é que isso funciona? Isso, é, é assim, dependendo do ramo da empresa, uhum. né, e quando, quando nós somos chamados uhum. para uma consultoria, sim, sim. nós geralmente identificamos, o, o empresário nos relata é, qual é uma expressão que hoje se usa mais, uhum. né? Qual é a dor dele do momento, né, que então ele está tendo muitas trabalhistas, muitas Sim. reclamações trabalhistas, né? ele tá, está tendo muitas execuções fiscais, está uhum. tá tendo muitas inadimplentes, né? bom, vamos Vamos pensar, por exemplo, na área tributária, sim, né? Sim. Então, quando a gente, quando o empresário nos contacta com essa reclamação, né, uhum. que ele está sofrendo com a carga tributária muito alta, sim. né? Ele ele talvez ele não está sofrendo execuções ainda, uhum. mas já está com um passivo tributário. Uhum. Então, o nosso, o nosso escritório tem um modus preventivo, né? Sim. Então nós vamos fazer um planejamento Sim. tributário, ah, identificar ah, situações que possam levar a um passivo tributário, ah, né? ah, para evitar que chegue naquela situação irreversível. Ok. Porque quando chega numa execução fiscal, Nossa. já é mais Ai, difícil grande. resolver. É a gente é gente isso. Pode até isso, re administrar, né? uma, reverter uma situação ah, ou outra, outra tal, mas, mas o caos é maior. O né? caos é maior, entendo. Entendo. Entendo. Entendo. entendo. E diz assim, ainda empresários prescindem da, da, da presença dessa consultoria de advogados ou a grande maioria, na sua visão, na sua experiência, a grande maioria tem é, contatado ou contratado, sei lá, algum advogado de confiança que atenda a empresa. Então, como meu, é que é esse universo? Só para a gente entender. Sim, é, uh, aqui na nossa região, bom, de uma maneira geral, né? sim, sim. como eu disse, a situação está mudando, a mentalidade ah. está mudando. Ah, né? ah. Ainda existem muitos empresários que só contatam um advogado quando o problema já está instalado. Entendo. Uh -huh. Mas a uh, uh muitos estão mudando né? ah, entendendo ah, a necessidade de, é, antes de assinar um contrato, contratar um advogado ah, né? ah, antes de fazer uma demissão, o departamento pessoal vai contratar o advogado né? é, antes de, de, de deixar uma dívida com um passivo tributário, contato um advogado então, é, esse, advogado, é, esse contato deve trazer inclusive é, é, benefícios financeiros mesmo a empresa sim, não? com certeza você já imaginou que o que, que você evita com um olhar claro da lei, não é? Exatamente, da utilização, exatamente. do cumprimento e tal? Olha, veja, por uh -huh. exemplo, um, um, né, na, na, nas empresas rurais. Sim, né? sim. É, eu agora após um direito do agronegócio, uh -huh. né? é uma coisa aparentemente simples. Sim. Então, um empresário rural, porque hoje uh -huh. em dia o, o produtor rural ele tá, ele uh -huh. está se profissionalizando também. Sim, né? imagino, imagino. Então, em uma situação, ele tem lá a sua propriedade ah. e ele tem que decidir qual contrato ele fazer. Vai fazer um contrato de arrendamento rural ou de parceria rural. Ah. São contratos parecidos, ah. mas que levam efeitos tributários completamente distintos. Não, me eu Não tenho noção, assim, exatamente É, da... inclusive a questão uhum. tributária, uhum. né? Então, às vezes, hoje em dia, fala-se muito, ah, vou arrendar minha minha propriedade. Sim, eu, né? sim, eu Só que lá na frente, aí o empresário, ele, o, o produtor na né, rural, o, o proprietário rural, né? Uhum. Ele, ele não calculou direito e lá na frente, o fisco vai tomar uma parcela grande ah. daquilo que ele vai receber do arrendamento. Ai, deve dar uma, é, né? pagar impostos e, com essa carga que nós temos Sim, no Brasil. É, é. É tem situações que tem o pagar, mas se há uma solução dentro da lei, uh -huh. você pode pagar menos, uh -huh. por que claro, não? Porque não, é? porque não? Então é nessa hora, em situações como essa, que uh -huh. uma assessoria jurídica uh -huh. pode ajudar muito a economizar muito dentro, dentro de muita... você tem ideia nesses 30 anos quantas empresas você já atendeu por alto? Olha, eu... de áreas muito diferentes? É. Olha, eu atendi, por exemplo, nós temos aqui em Arapongas uhum. empresas do setor moveleiro, né? Uhum. Lá na, no oeste, atendi muitas empresas do setor moveleiro também, empresas do, do ramo de construção, uhum. né? E, e eu tenho atendido muitas empresas do agronegócio, como empresas aí serialistas, é, produtoras de semente, de defensivos, sim. né? Sim, sim, sim. Então, eu, eu tenho atendido, assim, dentro de um perfil regional. Um perfil ah, regional, ah, né? ah, ah, Agora, interessante, interessante que na no nossa na no nossa região, ah, né? ah, é, Eu acho que eu acho que no, no Brasil todo, sim. né? É, de todas essas empresas que eu atuei até agora, ah, eu, eu identifico do, do, duas características, né? Ah, Primeiro, comuns são, é são sim. empresas que têm origem familiar, ah, né? Imagino. E segundo é, são empresas do, do, do agronegócio, da ah, nossa região. Ah, ah. Mesmo que a empresa não seja diretamente ligada ao agronegócio, ela tem uma ligação com o agronegócio. Sim, sim. Né? Então, tem essas duas características da nossa, é, a nossa e, região. E na empresa familiar, a coisa é ainda um pouco mais, nós não vamos entrar nesse assunto, sim. mas eu imagino que seja um pouco mais complicado até, não é não? É, tem tem as, as situações uhum. né? e também isso né uhum. uh, grupos familiares têm, têm evoluído bastante uhum. né? porque tem separado as questões familiares das questões é, empresariais sim, sim. e é, buscado uma profissionalização. É, essa é a diferença. É, esse é o caminho de é. fato para o sucesso, para o bom andamento isso, do negócio. Qualquer é empresa sim. saia do amadorismo, ah, né, daquela, daquela coisa de ficar experimentando né, e profissionalize todos os seus setores. Porque essa ideia de economia sem nenhuma informação ela gera uma porção de dor de cabeça sim, e perda de dinheiro, exatamente. sem dúvida nenhuma e atraso, assim você é, fica empatado, empatado com aquilo e não desenvolve, né exatamente, é. olha eu, eu, eu, eu peço até peço você para fazer uma comparação aham, né? aham. eu digo assim que hoje para um empresário sim, né? sim. um empreendedor né? tocar o seu empreendimento sem uma assessoria jurídica Contábil ou financeira, né? uhum. seria o mesmo que ele tomar remédio sem prescrição médica. Né? E... É, os efeitos Ação. podem ser irreversíveis, irreparáveis uhum. e levar até a morte da empresa. Porque pode levar a uma falência, uma Acredito. situação. Acredito. Por quê? Porque ele não teve uma, uma prescrição correta. Está certo, em relação ao isso. Assim, para a gente finalizar a conversa, diz assim, eu acho que a gente aprende muito do jeito que o repórter entrevistando aprende, aprende muito. Né? São áreas distintas, pessoas diversas e tal. O que, que você consegue trazer para a sua vida profissional desta experiência? O que, que mudou o doutor Dinardi tempo nesses anos? Mudou muito. Ah, mudou mudou sim porque tecnologia está né, sendo ah, empregada ah, em, ah, em todas as situações sim sim mas eu diria assim de, desse tempo que a gente está trabalhando ah, é claro que a gente, é, eu aprendi bastante sim, né imagino é, aquilo que a gente é, passa uma situação que a gente passa numa empresa a gente acaba levando ah, para outra imagina, também imagina. Né? então a gente acaba somando conhecimento né? Uhum, Mas uh, O que eu Hoje na altura da minha vida uhum. Pessoal e profissional uhum. O que eu aprendi É que nós temos que estar sempre Abertos a aprender mais é, é. às vezes é. a gente tem uma certa resistência, mas na verdade nós estamos aqui para não é assim tão banal como eu estou dizendo, Sim. mas é muito é muito sério. Você aprende uma coisa você aprendendo no banco escolar, você fez uma pós-graduação, um doutorado, não Isso sei o quê, exatamente. mas a prática às vezes traz um conhecimento que soma é. sendo, é. tipo, sendo. à medida que a gente acha que sabe tudo, a gente se fecha para novos aprendizados. Né? Então a gente tem que estar com a cabeça aberta para hum. Eu, eu jamais vou chegar numa empresa e falar, olha, eu sei tudo o que acontece aqui na sua empresa do ponto de vista jurídico Aham. eu não vou falar isso Aham. porque novas situações vão ocorrer Claro. por mais que eu tenha ouvido. tido experiências anteriores né? então o um aprendizado contínuo é uma lição que eu levo para a vida toda gente Dessa conversa é isso que nós vamos repetir. O aprendizado contínuo a gente deve levar para a vida toda. Isso, inclusive, deixa a gente é, deslizando melhor, mais leves, mais úteis e mais felizes também, sim, né? Porque sim. quando o cliente, quando o profissional acerta com o cliente, o cliente fica bem e o profissional também, né? É exatamente. Palmas para os dois lados. Obrigada pela atenção. Até a Muito próxima. Obrigada, doutor.